Sônia, o que precisa acontecer para você sentir que tem estabilidade no relacionamento? A maior dificuldade é a questão da, da, da profissão, eu acho. Nós dois somos autônomos. A sua regra é para que exista estabilidade no relacionamento é ter algo que seja estável. E ele não tem, ele nunca atinge essa regra no relacionamento. Quando é que você vai sentir estabilidade, então? Ele está bem profissionalmente, ter uma estrutura melhor, de um retorno, né? Financeiro? Ou seja, financeiro. Que tem uma média, pelo menos é. no mês. Quanto, quanto seria essa média? Dois a 3 mil reais. Isso vai te ajudar a crescer, não vai Sim. ser algo que vai te, te machucar ou, ou fazer você sofrer. Vai fazer você não, crescer. Não, vai fazer crescer. A regra é uma estabilidade onde tem que ser um ganho de dois mil a três mil reais mensais. E essa é a sua nova meta, Pronto, você vai atingir a regra dela dentro do, do relacionamento. Ela vai ficar em paz, porque ela já disse qual é. Antes não estava muito claro, ela te cobrava, mas do que? Não, você tem que, tem que fazer, mas quando que vai atingir essa, essa minha harmonia?